E aí galera, beleza, vim gravar com vocês, vim gravar e mostrar vocês o novo hack aqui da BR Mods, eu tá, fiz um vídeo do V4, que é o V.0.4, atualizado, 5 do 11, não seja ontem, publiquei ontem, nesse ontem esse vídeo, e hoje, como já atualizado para o V0.6, vou mostrar vocês como funciona. De esse headshot aqui ó, pediu valeu, amigo. Vou aguardar. Coloca meu nome no vídeo. Aqui, ó. headshot pediu. Então vamos lá mostrar como funciona o B0.6. Quem quiser dar esse vídeo, creio eu que ainda esteja funcionando. Vou observar. Então vamos lá. Bem, é o seguinte: ó, o headshot que você pediu lá e é o link dele da BR que é o, site Mods, é o site do hack. De desenho do Joey Master e Ortoloma, e vamos lá. Você abre, é, primeiramente, o seu gerenciador de tarefas. tem algum processo chamado BR Mods aqui e finaliza. aí beleza. Se não tiver, é assim: igual mesmo Se não tiver, fica de boa. Minimiza. aqui na pasta hacks no caso. Eu, o BR Mods v0.6 foi disponibilizado frigo num créditos aí que passou pelo BR Mods. Eu passei e fiz download. Se você quiser injetar pelo injetor, é até mais fácil porque facilita os anúncios, mas é melhor aqui pelo BR Mods. Eu acho melhor porque ajuda o site a se manter no ar. Porque tem que curtir os anúncios. E antes de fazer o download, você olha bem seu anti é, seu antivírus -se pode pegar o, o BR, mos como vírus e você desativa rapidão, desativa 10 minutos não é, não é hack ó, não é, não é vírus. Falei é porque tem esses anúncios aí aparece tem vez que o Macie Fis, Chris King Cruz pega como vírus. Beleza, fica aí de boa. Espero os anúncios aparecer aqui rapidão, se eu cortar, até os anúncios aparecer para pronto tá aí os anúncios galera clica vai clicando vai clica clica até a... esse nome aqui abrir trainer tem que aparecer ó. pronto aí esse daqui como é anúncios você pode fechar não vai nada nada não o que eu acho bom você entre lá no BR Mods e ajude é faz cria uma conta na brmods e comente lá no a gente no comenta o que achou não achou e se inscreva aí no meu canal também vamos lá é, e comenta aí também o que você achou do vídeo se deu certo se não deu qualquer dúvida você entra no facebook aí fabrício silva bb skype silva .b, B. é vamos lá abrir o trainer espera aí aguardando point blank Guardando o blank, Pronto. tá aqui já o hack. O hack. Já tá aqui, ó. Aí você vai, abre o point blank, vai na toca e abre o point blank. Como administrador, lembrando que o hack também tem que ser executado como administrador, tá? Iniciar. Sim, caso de falta de DLL, também é. As DLL estão aqui, ó. Sempre dá problema. É, aqui não, cadê aí? Cadê aí? Aqui, ó. aqui na parte de BB, aqui as, as duas DLLs, que sempre dá problema. Mas qualquer coisa de é problema, você às vezes quando isso o Beleza, beleza sumiu já o trainer e o bichinho do Point Blank está carregando quando vai aparecer aqui ainda agora ainda agora já já vai aparecer aqui o Hack Shield eu acho que é Hack Shield né é Hack Shield Pro eu vou jogo o Point Blank já sei o nome disso. Hack Shield Pro vai vai vai vai qualquer coisa eu corto aqui e está atualizando meu velho que é isso logo agora tonto fera rapidez Aí já tá aqui, ó. Você pega, finaliza o BR Mods. Finaliza o BR Mods. Pronto. Finalizou o BR Mods. E daqui é o site da BR Mods que vai abrir. Espera um pouquinho aí. O site da BR Mods que vai abrir. Eu vou explicar aqui por enquanto. Não abre Vou explicar aqui para vocês, ó. SP Bonnie, SP Box, SP o caramba de as aí, Vamos lá, esperar carregar aí o point blank e eu explico. Ixi, pro pronto, pronto, é, é o seguinte, é o seguinte galera Não no Face você ativa SP Bone Box, SP Helt Tem eu ter script aqui do DR mods Pronto aqui você cria seu login aí 100 free to join a promise é uma promessa, você é grátis Beleza, eu tenho o Firefox, porque sempre trava, velho, velho, vencer ativa, vamos Firefox, já pronto rápido, aí você vai a irmã, se é espbony, se é espbox, se é esphute, lá has cool, apple house, o que eu ativa, você ativa aí, eu não vou explicar porque eu já expliquei em outro vídeo Se vocês quiserem saber a função de cada um Eu falo no eu outro vídeo super 8 na cabeça Pronto, deixa aqui de boa Tá abrindo aí eu vou cortar quando tiver já no No arquivo lá e Pronto galera, já estamos aqui na tela do login Você não precisa apertar insert Porque assim que você clicou lá no injetor No trainer ou injetor que você usou Já está lá é já é automaticamente colocado. Vamos lá. Aqui no login. Claro, vocês não vão ver meu login aí e senha. Vamos entrar? Se qualquer coisa meu jogo ficar lento, tal, é porque eu tô usando dois processos, como eu já disse no vídeo anterior no Cantaja e também no jogo, Olha. É, só o seguinte, você vai aqui qualquer um, né? Você eu gosto, eu gosto de entrar nesse lotadão assim. Fetiche. Sei. Pode ser. Sim. Entrei no servidor normal. Vamos aqui. Escolheu a sai. Ah, 29. É? Ah. Valeu. Bora, meu filho. Escolhi uma Rapidécima. Rapidérrima aqui. O oh, cadê? Cadê? Cadê? Burning eu dou rolê isso aqui. Só mostrar vocês no modo sniper, pai. É só um metralhador. Com esses, esses três aqui já são hack, acho que vale a intenção de meter bala neles, né? E aí, o jogo começou. Como pode ver, o anti-kick já está. Já está funcionando. Os cara aí, ó. Dá pra ver os cara aí? O meu Olha Ó, oh, quer metralhadora, metralhadora Olha, olha, olha Ó, olha, metralhadora Deixa aparecer o cara aqui Olha Olha, é muito show E aí Eu só morri porque quando você atira muita vez Muitas vezes, ó, oh, no instante respawn Você atira muitas vezes ele, ele Ele demora a voltar dois headshots, três headshots e é isso aí galera, valeu, até a próxima vídeo aula e toma essa fala da puta, e fica com Deus, é isso daí ó é isso daí mesmo ó, olha chain headshot, chain headshot vai pega esse bando de cuzão valeu Zé, valeu galera, até a próxima Iu!